Você sabe quais são os princípios da sustentabilidade econômica, o transtorno social, e impede a sustentabilidade ambiental. Técnicas de produção e modificações na produção causam mudanças estruturais, transformam e combinam de novas formas a produção familiar, social, envolvimento feminino, juvenil, comunitário nas tomadas de decisões, lidando com gestões locais. Políticas locais e a ação de cooperativas influenciam fortemente em questões sociais. Ambiental, desmatamentos, uso intensivo de água, esgotamento de solo e altas emissões de gases do efeito estufa, relacionada com a distribuição territorial e comunitária. Política, orienta, harmoniza e equilibra o desenvolvimento e conservação da biodiversidade e da sociedade.